Graça e paz. Estamos no 18º dia da campanha. Deus é justo, e sua justiça não tem falhas. Mas o mérito é dele e não nosso. Leia comigo Deuteronômio capítulo 9, versículo 5. Não é por causa da sua justiça, ou de sua retidão, que você conquistará a terra deles. Graça e misericórdia são as bases da ação de Deus para com os seus filhos. Deus não aplica sua justiça por sentimentos de vingança, como os humanos fazem. Misericórdia significa Deus não me dando o que eu mereço, enquanto graça significa Deus me dando o que eu não mereço. A justiça humana apela para os meus méritos, a justiça divina para os méritos de Cristo. Se queremos viver uma vida cristã livre de fardos, pesos e opressões, precisamos aprender a desfrutar da misericórdia e da graça divina para nós e para aqueles que nos odeiam. Pela justiça de Deus, fomos declarados justificados pelo sacrifício vicário de Cristo em nosso favor. Por isso, nossa confiança deve estar totalmente em Cristo e nunca em nós mesmos. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Deus de misericórdia e graça, obrigado por me justificar em Cristo compreender que não é pelos meus méritos que o Senhor me aceita, mas sim pelo sacrifício de Cristo na cruz, coloca sobre a minha vida toda a graça que salva o pecador. Obrigado, porque sua graça é tão maravilhosa, que além de garantir a vida eterna, me dá acesso diário ao seu trono, à sua presença, todos os dias da minha caminhada aqui na terra. Torna-me uma pessoa mais simples, mais confiante em Cristo,